Então, a ideia desse, dessa pesquisa surgiu porque é, os recém-nascidos em ventilação mecânica em uma unidade de terapia intensiva neonatal, né, é, eles necessitam de cuidados intensos. E um desses cuidados é o uso da ventilação mecânica invasiva que fornece né, a respiração e o ar é para essas crianças. Então, quando o recém-nascido prematuro ele tem a necessidade desse suporte ventilatório, ele é acoplado a um equipamento como este, que é o ventilador mecânico. De forma invasiva, significa que é necessário que seja introduzindo uma cânula por via oral dessa criança. Então, é introduzido né, nas vias aéreas do recém-nascido, via oral, e esse tubo ele chega até a traqueia, como uma forma de possibilitar que a, o equipamento mande essas respirações, volumes e pressões para esse recém-nascido prematuro. Então, isso se chama intubação. Só que para que esse me mecanismo, a modulação desse aparelho e verificar condições é, e a estabilidade fisiológica desses prematuros, é, são necessários que façam exames diariamente, como, por exemplo, de gasometria arterial, que verifica a oxigenação, excesso de base e o CO2 arterial no sangue. Só que para isso é necessário que façam coletas de sangue arterial todos os dias nesses bebês e essas coletas elas são é, doloridas, né? Elas causam desconforto e para um recém-nascido que Prematuro que está em imaturidade do sistema nervoso central e está em desenvolvimento, pode causar danos e agressões a essas crianças. Então a ideia foi verificar se teria algum mecanismo que pudesse é, proporcionar essa aferição de forma não invasiva. Um aparelho que ele é acoplado com um sensor entre o tubo é, orotraqueal do paciente com a conexão do ventilador mecânico. Então, a cada respiração é feita essa ferição do dióxido de carbono é, expirado. Outros parâmetros que também acompanhamos durante a permanência desses prematuros né, na coleta, é, aqui na, no, na UTI neonatal, foi os valores relacionados ao sucesso na estubação, que é a retirada do, do, do bebê do ventilador mecânico e a não volta a esse ventilador, e a falha, né, que é a retirada do bebê do ventilador e ele voltar rapidamente né, para ser reentubado. Então foram dados bem importantes e bem significativos que encontramos, mostrando que a capnometria, que é o equipamento para verificar o CO2 expirado, ele pode ser usado de forma diária né, mostrando valores úteis em relação à menstruação de dióxido de carbono. E com esse resultado pode ser feitas as alterações necessárias no aparelho da ventilação mecânica.